Estar preparado para alcançar novos objetivos dentro do empreendimento eólico? É também se capacitar com quem já é referência dentro desse universo. E aqui, na Drone Garagem vamos te inserir nessa nova modalidade de inspeção em aerogeradores. Vamos te ensinar do zero a utilizar a ferramenta Drone com mais de 10 anos de expertise que temos no mercado e vamos também te ensinar a construir um excelente relatório com software de última geração. Desta forma você vai ter objetividade e robustez na entrega de um bom relatório e claro, você terá menos parada de máquina evita escaladas desnecessárias e menos custo na sua operação. Se você quer fazer esse curso, se inscreve aqui no nosso canal, no nosso Instagram, no YouTube e não perde essa oportunidade de se inscrever e fazer esse curso com a gente. Esse curso ele foi feito de inspetores para inspetores como você. Se você não tem drone e não faz parte do mercado eólico, não se preocupe, esse curso é para você mesmo que quer mudar de vida. E se você faz parte do segmento eólico, esse curso ele vai dar um app gigantesco no teu currículo. Então não perde essa oportunidade.